Dia a dia de uma comunidade, a INRST. Então, assim, ele retratou sobre o dia a dia do cotidiano desse povo, momentos, assim, sabe, momentos compartilhados mesmo com comunidade, momentos, vamos dizer, que, é, do convívio mesmo, do dia a dia, as crianças brincando, assim, basicamente, aqui está uma, uma esposa, o esposo aqui fazendo um gesto de carinho. Então aqui nós vamos ver mais uma vez crianças assim no cotidiano, as é, crianças no, brincando. Vamos ver coisas assim que, que são do cotidiano, nós né? vamos ver aqui, por exemplo, é, é, algo bem comum na comunidade também que é o, a pesca, né, os rios. Uhum. E é, são, são pequenos de detalhes aqui, crianças com as flechas me quedo então, que de detalhes muito importantes que me chamam muita atenção porque retrata o cotidiano de uma forma é, a demonstrar coisas que simplesmente opostam suas comunidades e que as pessoas muitas vezes não sabem. Às vezes, para fora, é, passa a imagem do indígena sempre, vamos dizer, que é, de uma forma negativa, de uma forma é, sempre basicamente a gente sempre está em luta, nós vivenciamos sempre nessa, nessa jornada de estar tá em movimentos mas lá na nossa comunidade nós também temos esses momentos particulares, momentos íntimos na nossa família e que são retratadas aqui entre a mãe e o filho, a, a questão dos alimentos, cada sorriso e eu acho que uma imagem que me chamou muita atenção, que, que eu estava é, conversando com o Maio também é, são esses animais aqui, são as araras que hoje é um, um grande número que está em extinção, que corre a risco de desaparecer. você vê uma imagem assim, de vários deles juntos, é, é maravilhoso, né? E eu fui perceber que, assim, como na maioria das, das populações indígenas, né, a, essa, a questão do desenho, ela é muito representativa a partir da sua vivência. Qualquer criança e adulto que vá fazer o um desenho, ele pai, é, ele vai ressaltar aquela sua vivência né? então esses desenhos trazem muito isso porque é uma forma de também é, se criar uma memória das suas práticas aqui tem muito desenho da, da pescaria né? do fazer o fogo de assado em peixe que são é, costumes nossos né, tradicionais que a gente pratica e muito ela é da natureza os pássaros muitos é, consegui ler alguns nomes, e aqui, ó como vocês podem perceber, a canoa, a pesca, aqui a prática de arco e flecha, né, que fazem parte da nossa cultura, e, e eles vem retratando, né? a maioria dos desenhos são de animais, né e dessas vivências que, que nós temos. Então, eu penso que, que a fotografia, de fato, ela... É uma memória que, que nós, apesar de estarmos no século XXI, nós precisamos é, fazer. ...também a expressão, né? Queimadas, abertura de estradas, né? Antes e depois. Aqui, eu acredito que seja a Cássia, né? A de a Cássia. Que... que é uma... Que não é da região, aqui como vocês podem estar observando antes ou depois também, uhum. assim como outros, olha só, né? E que aí o que, que, que isso reflete, né? De como a gente deve lutar por essa preservação, né, por, essa, né, por esse cuidado com a nossa mãe terra. Então, assim, é poder levar isso para a comunidade, para as nossas regiões, essa conscientização de que. É, a gente não deve parar com essa luta né? porque a luta pelo território é uma das principais lutas, porque é né? onde a gente cuida, a gente preserva e não, não pode né? o capitalismo está grande, está presente nas nossas regiões o Roraima antes era a Cássia né? que, que chegou, né? muitos lados já não existem, agora estão trazendo a soja né? para a região então a gente precisa que cada vez mais o são demarcados em nível né? que, que a gente já vem acompanhando casa, que foi um erro muito demarcado em todos os territórios, tem recurso natural como a gente vai usufruir de um território onde não tem recursos naturais né? a nossa constituição ela garante que a gente tem um território que sofre os seus bens, as e as naturais, mas quando isso não tem então a gente também traz isso e, e aí fica essa mensagem de que a gente deve continuar com, com a nossa luta os nossos recursos naturais não só para nós indígenas, né, mas para todo o planeta. A gente nas nossas regiões sentimos, né, mais quente, né, não há mais caça, né, existe pouco, já tem vários animais com extinção. E a gente vê o quanto a nossa luta, né, pela garantia, pela preservação do meio ambiente, ela tem sido contínua, justamente por isso, né, a gente. Quando a gente fala da destruição da nossa montanha, dos nossos recursos naturais, existem poucos lagos, né, os rios estão sendo poluídos. é né, se o caso do povo Yanomami, né, que passa aí por essa novamente essa tragédia. Né, eu digo tragédia porque cada vez a gente está vendo os terminos do povo Yanomami sendo contaminado pelo mercúrio. Então, quando a gente fala de preservar a nossa natureza, a gente também está preservando o futuro da jovem. Os anonis estão contratados pelo mercúrio, ou seja, eles não podem mais reproduzir. Então, isso significa que cada vez mais o povo vai se, sendo exterminado. Então, assim, e, e quando a gente fala de meio ambiente de recursos naturais, a está falando da nossa vida também. né? Para quem convive com a natureza, para quem respira e inspira né, a, a, o ar saudável, né? a gente vê o grande desmatamento que nós temos hoje na nossa Amazônia. Então, olha só, se a gente for pensar em anos e anos atrás como era antes né? a gente vai se deparar com uma realidade bastante triste os grandes rios que nós temos ainda, justamente aqui no Amazonas né? quando a gente tem essa experiência de viajar para essas regiões a gente vê né? a riqueza né? da floresta, dos rios dos lados que ainda existem mas que infelizmente está se acabando né? e quando a gente fala que vamos preservar, vamos cuidar hoje é pensando realmente no amanhã né, os nossos filhos, né, até que a filha da nossa companheira aqui. Será que daqui a 10, a 15, a 20 anos ele ainda vai conviver, né, ele ainda vai conseguir ver um rio, né, uma floresta e tal?